Eu visito médicos, eu suo para conseguir convencê-los a prescreverem os meus medicamentos e aí chega lá no PDV e todo o meu trabalho vai para o ralo. Vira pó. Isso porque lá no ponto de venda, lá junto com o balconista, com o farmacista, o meu receituário é trocado por outro medicamento, genérico ou similar. Se você é propagandista, certamente você conhece muito bem essa realidade. Agora a pergunta é, o que, que é possível ser feito para pararem de trocar os seus receituários, sim, tem muita coisa que pode ser feita. Ou pelo menos minimizar significativamente o impacto desse problema nos seus resultados. Eu sou o Celso Dias, sou CEO na Benchmark Treinamentos, e esse é o canal Vida de Propagandista, o maior canal do país sobre a profissão. Então se você é propagandista e quer elevar a sua performance profissional, ou até mesmo se você deseja atuar nessa área e quer saber o que você precisa para se destacar, para se diferenciar, então seu lugar é aqui, já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo, assone o sininho, porque agora vai ter mais conteúdo exclusivo para você aqui nesse vídeo. Como eu disse, essa é uma realidade na vida do propagandista, todo propagandista sabe que Sim, infelizmente é uma constante essa troca de receituário médico e tudo mais. O que a gente precisa entender é que existem os laboratórios que consideram a importância da atuação dos médicos na prescrição dos medicamentos deles. Então, a promoção dos medicamentos deles é feita através de profissionais capacitados, são os propagandistas, para ir lá nos médicos, levar informações científicas relevantes. E existem laboratórios que preferem investir em outras coisas, que não vai ter ali a atuação dos propagandistas junto aos médicos, apenas junto ao PDV, e para incentivar, PDV é ponto de venda, tá? drogarias, farmácias, e para incentivar aí a, a compra, né, a troca mesmo, né, daquele receituário que às vezes vem com a marca específica, eles podem, em alguns casos até mesmo, oferecerem alguns tipos de benefícios, de incentivos para que isso aconteça essa é uma prática comum aqui eu não quero entrar na questão se, se isso é ético se não é se é legal se não é aqui eu quero dizer o seguinte como propagandista como que é possível minimizar o impacto desse problema que faz parte da rotina do propagandista e vai um adendo aqui eu vejo eu consigo perceber isso como feeling, tá que essa é a razão número um para muitos propagandistas desistirem de visitar pontos de vendas porque parece ser uma causa perdida, parece não ter solução. Então, sabe aquela coisa de que os olhos não veem, o coração não sente? É melhor nem ficar sabendo disso, porque senão eu vou ficar com raiva, eu não tenho o que fazer. É uma disputa injusta e de fato que, se você for olhar a questão financeira, a maioria dos, dos produtos que são genéricos ou que são similares, em relação a preço do medicamento, eles, na maioria das vezes, serão muito mais acessíveis para o consumidor, para o paciente. Por quê? Ali, naquele produto, não estão embutidos custos como custo de pesquisa e desenvolvimento, custo de promoção desse medicamento mesmo junto à classe médica. Então, obviamente, que esse produto final acaba ficando mais acessível. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui é não faça isso. Não abandone o seu trabalho junto ao PDV. Não deixe de visitar os pontos de vendas por causa dessa questão. Existem coisas, sim, que podem ser feitas, mas exige a sua presença nos pontos de venda. Então você precisa visitá-los, precisa entender melhor essa realidade, tá bom? E agora eu vou te passar algumas dicas que eu já fiz no meu trabalho e que funcionou muito bem. Então a primeira dica é, mapeie os PDVs próximos aos seus maiores prescritores. É, um comportamento muito comum do consumidor, do paciente é, depois que ele vai, que ele faz a consulta, ou ele vai comprar nas drogarias próximas ali, aonde ele consultou, que pode ser na, nas clínicas, que pode ser nos hospitais, nos prontos-socorros, ou ele vai comprar em drogarias, em farmácias próximas da sua casa. Comece a perceber em conversa com a secretária, você vai conseguir entender onde os pacientes residem, ou até mesmo nos PDVs próximos daquela região ali. A partir do momento que você mapeia, agora é hora de visitar esses PDVs. Garanta a colocação dos seus produtos lá. Estão todos lá? Se o paciente chegar ali, ele vai ter o produto... É, porque se não tiver, não adianta. Se você não garantir um estoque mínimo, aí, a gente chama de faceamento, você já perdeu nesses PDVs. É, pelo menos uma unidade ou muitas vezes a quantidade próxima da quantidade de receitas que, que chegam ali nesses PDVs. Terceira dica, não seja chato. A hora de visitar o PDV, vai com a alma aberta, vai sabendo que você vai encontrar problemas ali. E o legal é isso, cria ali um relacionamento com as pessoas, com os funcionários ali, que eles sintam liberdade para falar a verdade com você. Dizer quando é que as trocas acontecem, é, com que frequência isso acontece. É claro que dá aquela irritada, porque é o seu trabalho que está indo né, para o ralo, mas você está começando a enxergar isso. Você está mapeando e identificando o problema, diagnosticando o problema. Então é essencial que você crie esse relacionamento, esse contato, é esse esse estreitamento de relação para que eles se sintam abertos para falar a realidade e não aquilo que você quer ouvir quarta dica é dessas farmácias que você mapeou que você visitou e que você começou a estreitar o relacionamento começa a ver aquelas que são mais parceiras aquelas que tendem a trocar menos ou que até mesmo não tem a política de troca isso existe existem algumas farmácias inclusive de redes que não trocam, até porque elas não pagam os balconistas é, comissões. Então é interessante você identificar, porque isso vai ser uma grande arma para você. A partir de agora, você pode conversar com os médicos, explicar essa realidade para eles. A partir do momento que você tem conhecimento desse entorno, das farmácias que tendem a trocar mais, ou, ou seja, não respeitam o receituário médico, tá, daquelas que tendem a preservar, aquela decisão do médico que é a autoridade envolvida no tratamento do paciente o paciente confiou no médico então o médico passou o melhor produto para ele porque isso na realidade é uma grande dor de cabeça na medicina é, é o médico prescrever um tratamento prescrever um medicamento e esse medicamento ser trocado porque nem sempre ele vai ser trocado por um tratamento equivalente porque há aí interesses envolvidos então o farmacista pode achar que é a mesma coisa, mas às vezes não é. E quando há problemas do tratamento é, do paciente, o paciente volta para quem? Para o médico. E aí o médico tem que se envolver nesse problema e quando vai ver, o paciente nem fez uso do medicamento que ele prescreveu. Então o médico tem interesse que a prescrição dele seja respeitada no ponto de venda. E aí a sexta dica é, nem tudo se resume a benefícios financeiros. Não é porque você perde na briga em geral para genéricos e similares, eu não quero entrar em detalhes porque em alguns casos há genéricos que são até mais caros do que os produtos de marca que o propagandista propaga. Então tem que ter esse conhecimento de mercado. Mas vamos no geral que é esses medicamentos serem mais caros e ainda oferecerem alguns benefícios porque o foco da empresa está sendo a promoção no ponto de venda pulando o médico. Então, financeiramente, de repente, a conversa não vai por aí. Você tem mais do que isso para oferecer. Você tem seu conhecimento, seu know-how, a sua experiência. Então, vai lá, escuta qual que é a necessidade daqueles PDVs, daqueles pontos de venda. De repente, você consegue ajudar, você consegue promover um treinamento, um evento com medicamentos isentos de prescrição médica. São oportunidades, são possibilidades que tem de você estreitar relacionamento e conseguir conquistar o respeito daqueles profissionais ali. Então lembre-se disso, nem sempre você vai ganhar por ter a melhor condição financeira, por oferecer incentivos e benefícios que não é o foco dos laboratórios que têm como premissa a visita médica. Então olha quantas coisas você pode fazer, né? eu espero que isso, se você desanimou aí, né, de visitar PDVs por causa desses motivos, então eu quero te incentivar, eu quero te encorajar a voltar a visitar os PDVs, a aplicarem essas táticas que funcionam, tá bom? E que vai minimizar o impacto das trocas. Hoje é essencial a visita do propagandista no ponto de venda para que ele cuide de todo o ciclo prescritivo do medicamento dele. Senão com o tempo você não vai conseguir conquistar e sustentar resultados. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se te ajudou, eu quero que você também aproveite para poder se inscrever aí e assistir a reprise do nosso workshop online gratuito. Nós realizamos, no meio do ano de 2019, nós realizamos um workshop trazendo aí grandes referências, autoridades na indústria farmacêutica, dando aí a opinião deles sobre o futuro da indústria farmacêutica, as grandes mudanças que esse setor vem sofrendo, para onde tudo está apontando e como é possível ser o profissional desejado para esse futuro que está logo aí. Então, com certeza você vai gostar. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Sucesso!